Acho que mais você aqui. acha que no, no governo Bolsonaro acertou? Agora, assim? quais. O ah, que, que você acha? Por exemplo, coisa. a MP da Liberdade Econômica oh, é um acerto, Como? que é quase nada, né? Ah, entendi. É Se você estivesse lá, você ia fazer diferente, né? Cara, eu a nossa inf... É uma masterclass. Daqui a pouco ele vende um curso. Como governar o Brasil? É. As Masterclass que eu vendo, uhum. os impostos que eu pago dela, Sim. pagam o seu salário Obrigado. e pagam aquilo que você vai fazer Pô, também. mundo. Vem vende mais então, galera. Ah, beleza. É porque um pouco você falou lá no podcast, né? Gado é o compra russo, custo, né? Você os, falou é isso, né? Exatamente. Ou exatamente? exatamente. Gado compra curso? Exatamente. Você chamou seus alunos de gado? Exatamente. Exatamente, cara. Cara. gente. Exatamente. Gente. Então, se eu é sou seguinte. aluno desse cara que eu não compro jamais. Cara, se eu quisesse continuar vendendo curso para gados, eu teria continuado como você, numa vassalagem absoluta do Jair Sim, Bolsonaro. Então você usou o Bolsonaro poder ficar foi... Ah, foi Entendi. isso. Cê e é agora eu faço isso por quê? E eu não faço isso ah, por quê? Porque você tá pulando de galho até achar um presidente agora. Cara. Ele faz, faz campanha para o Sérgio Moro. Você acha que? Meus parabéns. Você mirou o Russell Kirk e bateu no, no Moro. Que que Você acha Deus, que o Moro que é um grande canário? Ele, ele. Você é a favor do amamento viu? É, porque eu já vi vários vídeos. É o que é? Certo. Ele é amamentista. Bosa. A questão é o seguinte, galera. O Nando Moura é o cara que é o seguinte, ele coloca uma meta inatingível de governabilidade. E quando, por exemplo, eu aceitei aqui nesse local aqui o debate é. com ele, que eu nem sabia que ele tinha feito isso, é... você viu como é que eles ficaram no vídeo? Ele ficou assim, você vem, você vem. É porque ele faz as caras e de bocas dele, igual um outro né, que imitava o Foca, ele é tipo Foca, mas hoje ele virou mofoca, mas aí do, do espectro um pouco mais com noção do que o Felipe Neto. E aí o que, que ele faz? Ele coloca uma coisa inatingível né, para o Bolsonaro e aí é o seguinte, ele fica xingando, fala, fala um monte de coisa que ele não entende né? no YouTube, mente para os seus, é, é, seus inscritos, igual ele fez comigo com relação à vacina de Dubai, a dar golpe em que ele faz isso. E aí depois ele vem, entendeu? E se coloca como uma pessoa que queria resolver os problemas todos do Brasil, caso ele estivesse lá ou caso o Sérgio Moro estivesse lá agora. Você acha que um cara desse, que é totalmente desequilibrado, é, faz análises, obviamente, desequilibradas também. Quando eu aceitei o convite com ele, ele ficou assim, você vem, você vem. Você... Aí ele pede equilíbrio de um presidente para gerir todo um país. Você tem que gerir YouTube, irmão. Há pouco tempo você estava coloc... vendendo livros do, do Olavo, você estava falando sobre o presidente. Agora sabe onde é que você se enfiou, Nando? Eu via, cara, seus vídeos, quando você falava sobre matemática, você sabe disso. Aham. Uhum. Quando você colocava filmes do Pato Donald, uhum. eu achava super bacana. Agora você, infelizmente, cara, você perdeu uma essência muito bacana que você tinha. Qual a essência? A, a essência de, de fato, falar a verdade e, e fazer o seguinte... Olha só, olha com quem você está do lado agora. Você está com pessoas que são a favor do aborto, que é o Arthur Duval, a favor da legalização da, ma da maconha, a favor da legalização das drogas. Você está com o Kim Kataguiri, que faz parte do partido do Centrão do DEM, que é o boneco de ventríloco do, do Maia. Você está do lado de um cara desarmamentista, que é o Sérgio Moro. É. Sendo que, ou seja, dá para conviver... É, com divergências com o MBL. Mas não dá pra conviver com divergências com o Bolsonaro? Que isso, cara? Onde você se enfiou, é. meu irmão? Cara, você tem que as coisas mim? que você ah, fala que Deus. cria, não só você que cria, não, cara. É o, é, o, é o povo que paga a tua viagem pra Dubai. É não, o não, povo não, não. que paga. Peraí, peraí, eu sou servidor público. Sim. Você quer que um servidor público tenha o teu ele salário? Tem, ele tem... É, e tu não trouxe então, nada pra Dubai, quem, campeão. Quem, quem, peraí, quem paga o salário okay. do Kim Kataguir? É o povo também. Então, pronto. Ele, ele tá errado de gastar esse dinheiro? Cara, por Gente, o que... Nando Moura tá ah. aqui passando uma vergonha fenomenal de querer colocar... É, não vem com risadinha de é, deboche, é, não. É. Tá rindo agora? É. Não, essa risada a foi muito mais falsa que a minha. Não, é. Aí é o seguinte, o, o Nando Lloyd ele tá querendo colocar, entendeu, em cima de mim, de que a única coisa errada é que eu tenho é gastar o meu salário. Quem vai cair nisso? Cresce! Cresce, não, seja não adulto! Campeão. Sabe não. por quê? Ele não consegue é. ter uma, uma análise da realidade porque ele é tarado pelo Bolsonaro. Depois que é. ele foi humilhado aí pelos bolsonaristas, ele perdeu, né, digamos assim, a, a boquinha dele que ele tava. Porque é o seguinte, Qual você é falou que você. que eu tava, você cara, disse né? que você Qual ajudou é a, a colocar tava, o Bolsonaro cara. lá. Na verdade, é. não foi. Na verdade, o que aconteceu foi, você começou a falar do Bolsonaro e aí o Bolsonaro bombou o teu canal. E agora você começou a perceber que. Cara, você tá sumido. Você, o, o seu nome apareceu hoje no Twitter porque foi menção minha. Você tem noção disso? De... É, você é o cara mesmo. Eu sou mesmo. Certo. Eu sou mesmo. Okay, eu sou o mesmo, eu sou o cara mesmo Beleza. Do tanto que você ficou, você bem, você vem, Agora, Beleza. você fala pra eu vir num debate E agora você vai falar que eu não sou ninguém, óbvio que eu sou alguém Beleza. Se alguém tá vendo agora esse debate aqui é porque eu vim aqui, meu irmão Vergonhoso, cara É o cara da 43 bilhões de emendas Orçamento secreto Orçamento secreto, centrão. por quê? É pra, onde que fica Essa, isso disponível? Ah, mas, dom, mas, com eu certeza que, mas com o diário oficial Como que é secreto? Pelo Lógico que é Deus. secreto, qual, qual Ó, deputado Eu achei recebeu? que ele viria com alguns argumentos melhores Qual você deputado recebeu? Qual deputado Deputado de esquerda pra, recebeu. Deputado pra, de esquerda recebeu. Pra qual obra? Pra qual obra? Pesquisa. Deputado de esquerda recebeu. É tão secreto que o negócio é disponibilizado no Diário, diário Oficial. Pelo amor de Deus, Nando. Lógico Vem que com não, alguma cara. coisa importante aí. Tira Lógico... alguma coisa desse caderninho seu aí. Lógico que não. Tira uma carta na manga. Me coloca Vamos uma seu justo aqui. É, pesquisa aí, pô. Meu irmão. Qual que é a sua substituição? O que você tem de novo pra poder trazer? É, é Sérgio Moro? Eu, tá eu votaria sacanagem. no Moro com certeza. Exato. Mas aqui, lá em 2018, eu tenho um áudio que Não faz eu colocar não, que você vai passar vergonha. Tá. Você falando o seguinte, de que, na verdade, o, o melhor candidato era o Amoedo. Você nunca foi Bolsonaro você é, um, você, você é tão mentiroso, você nunca foi Bolsonaro Quando você de destinou para as pessoas que estavam passando fome Durante a pandemia, certo. o que, que você fez durante a pandemia? Posso perguntar, o que, que você fez durante a pandemia? Enquanto o Bolsonaro estava destinando milhões, fazendo auxílio Eu não sou presidente é... da república, campeão e, então, então você fica na sua Porque você está eu... querendo Falar para o Bolsonaro que pegou uma pandemia Todos os líderes mundiais não, Ninguém passou perfeito disso eu... E aí o cara antes, lá foi um dos únicos Falou, olha galera, o vírus ele, ele, é, ele é mortal, só que o desemprego também a fome também uhum. Inclusive vai morrer mais gente de fome do que, do que coronavírus no mundo Você não sabe o que é favela que meu. Quê, Eu nasci cara? na favela, que pessoas estavam presas quê, Pessoas cara? estavam presas dentro que de casa sem poder trabalhar Eu Entendeu? Sei. Fica vendendo cursinho pros outros enquanto que você... É isso mesmo, você tá. não sabe a realidade do povo brasileiro O cara tem que tomar uma decisão política Entre 17 milhões de pessoas estão na miséria E ele tem que agradar vocês Pelo amor de Deus É o seguinte, é, você coloca como se não tivesse acontecido nada Nesse meio caminho, né? Aconteceu uma coisa. Você se percebeu? Chamado pandemia. Certo. O mundo inteiro. Que já é o, bolsonaro o mundo, só cometeu o mundo, crime? Ei, o mundo? Qual crime o bolsonaro cometeu? Todos, cara. Todos. Mas ah, todos. Você pergunta. Você tá essa é a aqui, resposta de um, de uma criança. Qual, qual crime? Qual, eu não terminei não. Os crimes. Eu não terminei. Mas você tá eu vou continuar a falar aqui. Depois você responde. Pra você tem ideia, lá onde eu tava lá, que falou, ah, Dubai para não sei o quê, e só esse ano já aumentou 33% dos investimentos em meados aqui no Brasil. Vocês são simplesmente o quê? Vocês com defeito, é todo estéricozinho, faz caras e boca, não sei o quê e tal. Aí um def... um, uma qualidade, não, gente, não, gente, fica quietinho aqui, por favor, por favor. Na época o cara tava falando, não vamos fazer o fique em casa, porque a economia a gente vê depois que isso vai dar problema. A estratégia sua é incrivelmente parecida com a da esquerda. Você vai meter o pau no cara, para lá, para dar para lá, depois a economia a gente vê destruída. Ó, oh, o problema foi o Bolsonaro, a economia. A economia tá, tá tudo ruim por causa do Bolsonaro. Eu não, não dá pra poder ficar debatendo com um cara que não tem compromisso com a verdade. Eu mostrei tudo pra ele aqui, ó. Eu mostrei a, a de, do dos vereadores falando que eu não gastei. É, mostrei que não precisa de vacina pra Dubai. O seu videozinho que você compartilhou tá falando tudo isso. Ou seja, você uhum. é, é, é tão pitolado então... com isso que você não tem compromisso com a verdade. Seja um homem, cara. Não, Nicholas, Cresce. Os seja dois tudo aqui do menos. Falando você ficou pra... me xingando pra caramba anota, antes. Anota, anota monte De coisa, agora tá dando aqui de cordeirinho. E, você não é um machão, calma, pô. Calma, cara. Tu não é um machão? Vamos lá. Filela, me chamou deixa... de servo vamos de lá, Satanás. Lá. E é. E é o caramba, yeah. meu irmão. Você não sabe yeah. mais yeah. Da minha vida. Então, é de espiritual, yeah. não. E yeah. yeah. é o caramba. então você Aí o seguinte, cara me chama de um monte de coisa agora ele vem pagar de cordeirinho. Você é servo da ah, mentira. Seu, cara seu conservo da tá mentira é o caramba. Você é um mentiroso. Você é um desonesto. Tá passando vergonha. Graças a Deus, que vai ficar marcado na história eternamente. E, ó, os seus assessorzinhos que tava gravando aqui, posta tudo na internet, tá? Porque quando ele chegou aqui, ficou fazendo palhaçada aqui comigo. Levanta aí que o quê? E eu te perguntei, quais são as provas de que você não teve relação mas, sexual tipo, mas, com o um travesti? Ele... Ah, peraí. o cara certinho você... aí, ó. Ah, o cara ah, certinho. Anota. Eu vou te mostrar, então, o que, peraí, que peraí, você anota. fala com os o cara os certinho. Só deixa ele terminar. Aí o cara, o cara certinho. certinho aí. O cara certinho. vai lá. Ação e ação, oh, ação, meu irmão. Ó, você esqueceu disso aqui, né? Peraí. O que, é que tem sua mãe? O que, é que tem essa velha vagabunda? Minha velha o quê? O que? Essa velha vagabunda. Oh, minha nossa. Velha, minha mãe é uma velha vagabunda. então Vagabunda, e aí? É isso mesmo. Uma velha vagabunda rumbar, e aí? Isso aqui é você falando. Quer apagar na minha frente aqui agora Pelo que você que? é tranquilinho? Pelo quê? Sei cara. lá, ninguém chama os outros Pelo mãe de vagabunda, que? não. Esse cara tava tá me ameaçando, inclusive, perdeu um processo. Você você também fazia isso aqui que me bater um aqui, queria me bater? Hein, cara? E você inclusive, vai perder um, um também, um inclusive, galera. Eu vou ganhar um processo contra o Andoloid e vou viajar pra Dubai com o seu dinheiro. Ah, beleza. Vai lá. Fechou? Lá. Então vamos lá, vamos lá. Na moral, eu não consigo dar mais ficar dando audiência pra isso aqui, não. Já tá muito bem registrado, graças a Deus, entendeu? Ficou mostrando aqui é, é, é, como lá. é que fala? As notinhas dele aqui, usando a imprensa brasileira pra poder ficar é, embasando seus argumentos. Cara, você tem cê que ouvir, é, né? Você é. né? é. né? tem é. que só é. deixa Você tem ouvir. Já são nove horas da noite, então termina aí. Eu vou te ouvir, eu não vou isso. falar mais nada, eu vou tá embora bom. porque é desgastante. Vai embora, foge bom. aí, cara. Foge. Foge aí, É tudo que você quer, né? Foge aí, É tudo que você quer. Foge aí. não, eu vim aqui, meu pai. Eu vim aqui. Foge Falando campeão. que eu ia que eu ia, que eu ia regar. Aí, eu, ia, eu, eu tava Foge com aí, falar com vocês. Campeão. achei que era mais. Achei que era Foge mais. Aí, Pronto, isso aqui é um, ó, aqui é um quinta cataguira da Deep Web.